É, professor, é, como foi que o Instituto é, encontrou essa identificação do Bolsonaro com o Silvio Mendes? Já que, primeiro, o Silvio Mendes refuta o apoio do Bolsonaro, inclusive ele perde votos por não contar com o apoio do Bolsonaro. Todo mundo sabe que muitos bolsonaristas dizem eu não vou votar no Silvio Mendes porque ele não, não quer o apoio do Bolsonaro. Segundo, uh, todo mundo sabe que o candidato do PL no Piauí que é o partido do presidente da República, é o Major Diego. E, na verdade, foi feita aí uma, uma, uma argumentação muito interessante. Né? O, o, a pesquisa coloca o Silvio Mendes com apoio do Silvio e do, e do presidente e coloca mais adiante o próprio Major Diego com apoio do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro teria dois candidatos, inclusive o doutor Silvio, que não quer o apoio do Bolsonaro queria como é, que a, como é que a pesquisa conseguiu fazer essa... essa... Não sei nem como é que eu chamo... Chegar a a essa a... conclusão, chegar essa conclusão. Não, veja bem. Chegar a essa conclusão. O objetivo era saber o peso, a influência da candidatura do, do Silvio Mendes, do ministro Ciro Nogueira ministro do presidente Jair Bolsonaro e todo mundo sabe que é o, a pessoa que está à frente da campanha do, do Silvio Mendes e tem, como você falou, que tem lá o candidato do PL apoiado pelo presidente, mas lá o discurso tem apoiado pelo ministro Ciro ministro do presidente Bolsonaro Ciro Moreira. então a ideia é essa é Hoje todo mundo sabe que o ministro Ciro Nogueira é uma pessoa nacional. E a gente sabe que a influência dele na campanha é muito forte. Então, a gente, o objetivo era esse, saber até que ponto essa influência, esse peso político do, do presidente, do, do ministro Ciro, tem na campanha do Piauí. Esse é, é o objetivo. Sim, mas Sim. aí não explicou, mas não explicou o Major Diego, porque o candidato do Bolsonaro é o Major Diego, e não o doutor Silvio. O doutor Silvio, pelo contrário, ele, ele tem o apoio aqui do, do, do Ciro Nogueira, e isso é muito claro para todo mundo, porque foi o próprio doutor Silvio que admitiu, mas não, não, não quer o apoio do Bolsonaro. E aí a, a pesquisa utiliza essa argumentação um pouco ilógica de colocar logo adiante o nome ministro do presidente Bolsonaro, como se fosse um demérito para a campanha do doutor Silvio, eu acho que não seria. Claro, mas o candidato do, do Bolsonaro é o, é o candidato do PL, que é o Major Diego. Mas está lá, Tony, está lá o, o PL, o candidato do PL, Major, apoiado pelo presidente, e o Silvio apoiado pelo ministro Ciro Nogueira, ministro do, do presidente Jair Bolsonaro. Então, okay. o, o problema é se a gente só colocasse assim, apoiado pelo presidente que não dissesse que ele apoia o candidato do PL. Só para finalizar minha o participação é, é, é. nesse primeiro é. momento, professor? Só para finalizar é. minha participação nesse primeiro momento, porque não apenas é, com o apoio do ministro Ciro Nogueira, porque ele, ele tem dois apoios, ele, já, todos os demais tiveram apenas um apoio, dos que o senhor consultou, né? porque só foi colocado o Rafael e o... o com, e o Wellington, com o apoio do e, Elton e do... E do, e do e do Lula do presidente presidente Lula sim. os dois principais com dois apoios quer dizer para os um dois sim. e nos demais somente porque é, é porque os demais aqui, só a as lideranças do seu, dos presidentes dos seus partidos ok tá bom então, é. o PC só pergunta é essa. a ideia não foi nem é conveniência mesmo não foi nem lideranças... conveniência não é professor não foi nenhuma conveniência para o Sistema Meio Norte, né? porque todos os demais só têm um apoio, os dois principais candidatos têm dois apoios. Porque se a gente Mas for aqui, eu, poderia eu, eu ter colocado o com um apoio local eu, eu, eu... e outro nacional. O mesmo caso poderia ser o Major Diego, o Robert Rios. Não teve nenhuma conveniência para o Sistema Meio Norte essa colocação dos primeiros dois candidatos. Não é, não é, Tony, não é a questão de conveniência do Sistema Meio Norte. A ideia, que já vem de outras pesquisas... É, não só nesse pleito agora, é ver a questão do, do nome de uma liderança, como é do, do, do ministro Ciro, que é inegavelmente, não né, só no Piauí, ele é o segundo homem mais importante da República, na, no pleito estadual. É isso que é ideia. E, e lá o TT23, não vai ter nome de Rafael tem, com Lula, nem Rafael é com ninguém não, lá só vai ter é, o nome de Rafael. É, é só o Rafael, é só Rafael e o vice, que a, a, a tendência, é, é o pré-candidato a vice, né é o presidente Temiscos.